Mano Wilson não pagou o aluguel E a dona Jurandia acabou fazendo umas macambas É o okay? Aí pro maluco E a casa do Mano Wilson acabou ficando estranha Beleza, já estamos aqui na casa Ó, ó O que que acontece? Rapaziada, vamos verificar aqui Tá rolando na porta benta TV ligada uhum. Tá muito estranho e cabuloso Vamos ver essa TV aqui? Vai morrer mas é dona Jurandir, tipo. ela Ela fez uma macambas aí é o quê? E a porta sumiu, tio. Agora o Mano Wilson não tem como sair fora Não Tranquilo Vamos investigar a parede, ó Foto do Mano Wilson A janela está fechada A geladeira está fedorenta Sua pia está cheia de espaguete Liquidificador zoado Café Pelé acabou Ó, ó, ó Medonho, parece um rosto A dona Jurandir fez um pacto para com esse apartamento dele Por motivos do Mano Wilson não pagar aluguel O ah! que que acontece? O cara comeu o estrogonofe da dona Sebastiana Foi soltar o um Mirabel, o que que acontece? Explodiu no local ah! oh, O sofá ficou zoado v Vamos ter que lavar isso aqui depois, hein? explodiram no apartamento Hehe <risos> boy. Oh, coisas subliminares acontecendo no local De repente, groselha aparece na parede Começa a congelar tudo, tio Olha aí, a casa começou a ser impregnada de camundongos super assassinos Bolhas tumorísticas E apenas um loquet, ó, atravessando na moral Cadê o aluguel da dona jurandia? Na manhã seguinte, Mano Wilson está todo pensativo e cabreirão. Cabreirão já é essa aí, meu! O que que acontece? Olha a carinha dele, tio. Não se penso nada de mal para a vida de ninguém. Vamos ficar ligado com essa carinha aí, hein? Oh meu Deus do céu. Beleza, de volta ao apartamento do Mano Wilson. Agora o apartamento do Mano Wilson já tá de boa. Ó, oh, telefone. Telefonema aí. Vamos simplesmente ligar pro Manu Charles e, e contar essa história pra ele. Leva, menino, <tos> Tranquilo, o telefone não está funcionando. Mano Wilson também não pagou a luz, tio. Ó, ó, ó, se liga. O quê? telefone é anônimo, aí, tio. Alguém ligando pro Mano Wilson. Oh, yeah. Só que ele aí, tio. O telefone tá cortado. É o quê? Rapaziada, o Mano oh, Wilson, God. além de não pagar aluguel, não pagou a conta telefônica. O que, que acontece? Rapaziada, nos Estados Unidos é assim, os cara não corta por fora, eles entram dentro da sua casa, corta o seu telefone, tio Vamos ficar ligado, ó, o telefone tá zoado, tá cortado, não pagou também a conta telefônica, acontece A gente vai andar aqui, ó, na moral, vamos tentar derrapar a porta Olha só, dona Jurandi trancou a porta, tio, o Loki, enquanto não pagar o aluguel, não vai sair Tem mais ou menos 18 cadeados aqui, para que ele não tenha a possibilidade de escapar sem pagar o aluguel mas o Mano Wilson terá outras estratégias? Será que tem como pular janela? Será que tem como bico dessa porta de alguma maneira? Vamos descobrir agora, hein? Eu, você e o Mano Wilson. Beleza, o Mano Wilson vai querer sair pela janela. Bica essa janela. Olha aí. Se não é a dona Jurandija de campana, tio. Ela tá ali só esperando ele pular a janela com a Sniper. <risos> Tranquilo, essa é a vizinhança. Ó, oh, estacionamento, tá rolando um Chevette, uma Fiorino uma BMW, modelo africano. É o okay. quê? Já visualizando melhor. Olhei. aí, o Richard só assistindo o Netflix de boa ali. Tá rolando uma treta ali, uma balada, alguma coisa. É, o Caverneiro não vai ficar olhando muito essa janela, não, que esses vizinhos é meio doido, tio. Ô, oh, meu Deus, o que? ó, ó, ó, alguém bicou a porta, hein? Será que é a nossa saída? Vai lá, Wilson, ver. vai lá e vê! Vai lá e vê! Mas não tem como sair? Não. Ó, quartinho. Peraí, a gente veio daqui, né? Para dessa. <risos> Mano, o Wilson a se aproximar do banheiro. Porque oh. algo estava diferente. Sim. Algo sobrenatural. Com vozes de criancinhas o chamando. A mamãe desapareceu. Beleza, você está com sua porta trancada. Com altos cadeados A janela está emperrada E aparece um buraco na parede É óbvio que você ia entrar nesse buraco É a salvação Ó, oh, ó, oh, escuta as vozinhas dos maluquinhos, ó oh. Deve ser um, um parque de diversão do Michael Jackson, tio. Neverland Vamos pegar esse, esse cano mágico aqui que já tá bicando Vamos puxar a parte emperrada? Claro, tipo, ó, tem uma arma já Já tá, tá dentro do bolso dele Pela ódio Mano Wilson sem outra escapatória Sem o dinheiro do aluguel Decidiu apostar na sorte E entrar no buraco da Neverland Michael Jackson Bem louco Olha a felicidade dele, gente Descobriu que tem comentário buraco aqui Ó, ele vai sair logo no apartamento da vizinha Vamos descobrir agora, junto, eu, você e o Mano Wilson. Beleza, Mano Wilson dentro do buraco, que parece eterno. O que que acontece? Dá um fórmula 1, hein, Locke? Ao chegar no final do buraco, Mano Wilson se depara praticamente com um local subterrâneo cheio de canos e sinistro. O que que acontece? Que dia foi esse? O buraco do banheiro era nada mais do que um portal para a escada rolante da Gregolândia. Beleza, já estamos aqui. Ó, oh, oh. mano, o seu é rotatório. O cara é rápido, agilidade. Pegamos o caninho mágico, hein? Ó, oh. oh, é bastonzada. O cara é do mal, tio. Oh, Ó, meu Deus. Ó oh, a cabecinha dele. já Chega até a dar um loop pra trás. Beleza, já correndo com o nosso cano mágico, ó, já, já encontramos alguém, avistamos a Carmelita no final do corredor, vamos trocar ideia, tipo, vamos ver, já atravessamos a parede mesmo, já estamos aqui dentro Olha a Carmelita, seu olhar, nossa, ai delícia, ele com uma pozinha sensual, cara de malandro O meu corpo é um corpo estadual, legal e bonito Chega aí <risos> quero dar um cheirinho em você. Mano Wilson fica Sim. meio sinistro, olha para os lados, mas ela se aproxima. Eles que se joga pensamento ruim para se prejudicar o meu pensamento. Ela falou, se você ajudar eu sair daqui, ah, eu posso te dar todos os meus bitcoins. Não vou nem te comentar o que eu faço. Mano Wilson fica pensativo. Então eu não se mereço isso. Fala, deveria eu pegar os bitcoins dela? Mas não tinha nada acontecido. Beleza, eles viram truta no local. Mano, o se já sai derrapando. Olha a corrida desse lote. Ah! Sapatão brilhoso. Deixa pra lá! Ó, chegamos numa área totalmente nova onde tem banheiros e a continuidade da estação. Wait a minute. ó ó, ó a Carmelitas está sentindo sua cólica. O Será que é da feijoada da Dona Sebastiana também? Será que foi ela responsável de explodir o sofá? Não, nada a ver, irmão. Ou será que ela simplesmente está com uma cólica? Entrou no banheiro feminino. Como um cavaleiro, Mano Wilson resolveu esperar fora, é lógico. Obviamente, mesmo entrando no local mágico, ele esperou por cerca de minutos e minutos ali. Faz tempo. Já tentando refletir o quão bom era esse buraco mágico. Ele estava ali tranquilo. Ó, oh, de repente a porta começou a abrir, tio. Oh, meu Deus, mano, o Wilson já ficou meio sinistrão. Saiu da sua pose macha. Ah. De repente. Oh, louco, tio! Chega um tigre-língua de canudo. Por certos motivos de quem? Ó. Oh. Mano, o Wilson pensou: essa parada tá louca. Estou com um cano na mão, vamos jogar beisebol, tio. Vamos lá, tio. Vamos ver. Os caras aguentam mesmo. Vamos ver se eles é fortes. O oh, louco tigrão Alimentar e largar mão de CB. Ah, e você leva bem, o cara é patrocinado. Manda! Ô, oh, aí, caiu! Ó, oh, eles são fortes, o levanta. Ó. Oh. Isso, que a quebra a ditadura desse Slock. Tem que quebrar o canudo. Daqui pra frente, o Caberninha não conhece mais a história, hein? Não pagou aluguel. Trancaram ele dentro da casa. Encontrou a Carmelitas. Agora temos que sair desse local aqui. Yeah. Me parece uma obra do mal, tio. Ô, meu, a dona Jorandia usou a magia grega para afetá-lo. Vamos entrar dentro do banho das mulheres e ver o que, que tá rolando, tio. Porque a tiazinha já tá aqui mais ou menos umas duas horas. Até saiu um... os tigres bentos do amor. É? Perante... O... Outro buraco! É sim, o que, que a gente faz? Vamos, vamos entrar nesse buraco, vamos verificar esse buraco mágico. A nova missão do Wilson agora não era mais pagar aluguel, e sim salvar a Carmelitas, que desapareceu. A história tomou novos rumos. Será que o Mano Wilson vai conseguir? Por causa de ficar designorando os outros. De volta ao apartamento Bento, já verificamos que algo aconteceu aqui. Mano Wilson desconfiou da mancha na parede. Algo estava não correto. Ele começou a passar a mãozinha na parede e escutar. Tá Ai, aconteceu não. essa p***, cara. De repente encontrou o um buraquinho ali. Um buraquinho mágico. Nossa, que lugar bonito. O que que acontece? Não tô lembrado, não. Beleza, já estamos já ligados que o Wilson andava espiando a Juliana. Vamos ficar espertos. Já tá rolando outra ligação. Vamos visualizar esse, esse telefone wi-fi? Ó, oh, ó. Oh. E a Carmelitas? Onde você foi? Venha me salvar! Se precisar de uma moeda, tem uma aqui. É, ué. Falou em dinheiro, o Mano Wilson simplesmente arregalou os olhos e falou: Peraí, tá rolando moeda ali. Vamos lá ver qual é que é. Vap, uh -huh. de frente com a Carmelitas de cara. O que que acontece? Tem uma moeda em sua mão. Fazer o que? Tá na mão, uh. vamos pegar, né? Ah. Uma ficha da linha da rua Lynch. Tranquilo, tem umas fichinhas, tio. Será que tem como explodir ela? É apenas um boneco da Carmelitas, hein? A Carmelitas ainda deve estar por aqui. eu sempre esse negócio de fazer barulho? Cagão. Beleza, os locks já estão mortos no local. Vamos agora usar essa ficha benta e sairmos dessa parte, hein? Vamos pegar o metrô ali e ir lá pra Sorocaba, hein? Vamos ficar esperto hein, mano, Mike. Bagunça. Ó, usamos usa uma ficha benta, hein? Ah. Tomado num caneco. Tranquilão? Novas aventuras. Vamos descer. Ó, ó, ó. Tá rolando altas baladas de Loki aqui. Os caras giratório, pálido, voador que descola da parede. Sintomas de seus charlatões voadores. É o quê? Seus charlatões voadores aqui, eles são maus, tio. Ô, oh, meu, desce, desce de ponta, tio. É cagão. Vamos ficar esperto, hein? Charlatões voadores, eles mordem. Ele é mais cagão ainda. Oh, me ajuda. É a Carmelita. Ah! Carmelita, você tá de boa aí? Você sai dessa porta, eu quebro essa porta Calma aí, ó, a gente vai ter que abrir essa porta aqui é. Tem que ficar esperto dos charlatões, né? Eles... Os caras saem da parede, tio, você tá de boa tomando café? É. Charlatão sai da parede? Ai, você se ferrou, tio, pode correr ah. Flipa pra dentro Ó, tem... tem uns botão aqui Parece que a porta do carro abriu Tranquilão já estamos fora de novo, ó, a tia tá de fora, libertamos a Carmelita, estamos quase zerando O que com é os charlatões, tio, charlatões oh. voadores Ó, Ô, oh, meu, de chapeuzinho e tudo mais, de trabalhador, tio <risos> Eles vão, vão entrar nesse trem? É igual o Resident Evil, tio, entrou no trem, a gente vaza Ó, ó tem como pegar um negócio aqui, ó? Não Eu não tem dinheiro não, hein? <risos> Eita, charlatão! Nossa, tá voando alto! Ô, <risos> oh, meu, beijou, hein? Você me deu um beijinho, hein? Qual o vagão bento que a gente tem que entrar? Ô, tem... oh, meu, abriu! Ih, agora abriu ah, Abriu a porta de bola né? Deus oh, Deus. Deus. Carmelitas, corre oh. Pra cá A Carmelita segue, é uma garota esperta Pera aí, não tem como sair ali Vamos lá, mano O oh, mano, viu, seu índio vai ter que sair desse local É a verdade Ó. Será que é pra cá? O jogo tá me enganando Vamos ver Suspense. Ó o bicho vindo, velho. Oh. Peraí, acho que eu voltei o trem inteiro. Ou será que eu acertei? Peraí, a, a maquininha tá aqui. É hoje. Peraí, outra máquina, hein? Será que é essa? Abre aqui. Oh, deu certo o jogo. Nossa, que loucura. <risos> Wilson se depara com outro buraco. Então eu não se mereço isso. Cadê a Carmelita? Vamos investigar. Sovalde. Beleza, local altamente sinistrão, de ferro Estamos com um pedaço de pau na mão Mano, viu, o senhor está com medo de nada Peraí, tá Tá com um charlatão aqui, hein Nossa, ele sai da parede Oh, meu Deus, seu, calma aí, hein Bem, Será que entende? Pode ser? Ó, ó, ó, quartinho sinistro, tio Já flipa pra dentro, é que é nóis É a porta que tem, tio Ô, oh, louco, tio, já tô... Olha isso Nossa, se ligou, tio A McLaren dessa onça, velha. Ô, oh, seu louco Ó, ó, oh, oh. manda, manda forte nele largar ah, de ser loco Para de gracinha <risos> oh, Tem então, alguém bicando a tiazinha lá, hein Tem razão aí, do... Manda nesse loco para largar de ser bobo Flipa Aí, aí cai Nossa, que joguinho pilantra, tio Ó, oh, ó, oh. pisa no loco É, <risos> Beleza, a oncinha aqui é do mal mesmo, hein Ô, louco Ah, como é que é, crioulo? Pera tá, aí, tá, tá rolando altas onças Vamos continuar Ponta Nossa senhora Tá rolando uma paradinha pra cá Será que era munição pra ele no chão? Ô, meu Deus do é. céu Onça Nossa senhora, esse negócio é um turbo, tio De uma forma Tá louco Um turbo assim no jogo, hein Tem um remedinho aqui Bebida nutritiva Achamos, tio, é o todinho chama tem todinho em todo jogo Fiquem calmo! Oncinha, calma aí, hein? Fica esperto, hein? Agora já tá mais de boa, tipo. Ô, louco! Achou! Nossa, os caras saem da parede, tio. Você é louco, hein? Vai que os caras... Nossa senhora! O cara já sai dando tapa na sua cara. Oh, meu Deus! Meu, os Loki não deixam passar, não. Já olhou pra alguém e pensou... O que passa na cabeça dela? É por causa de gente ficar se esnobando da vida da gente. <risos> Chegamos, chegamos no topo. É mesmo? <risos> Beleza. Será que a gente já tá chegando em Sorocaba, Deu, meu Deus do céu. Chega logo, Sorocaba! O que vai charlatão? O jogo é piloto, é, é charlatão a todo momento. Sai fora, tio. Sai! Tem outro sendo na parede ali, hein? Vamos ficar calmo. Só pescadinha Na moral. Ó, a saída tava escrito saída. Escrito com o quê? Calma que estamos chegando. Tá rolando uns itens, bolsas e altas paradas no chão, hein? Sintomas de que pode ser Carmelitas. Olha aí. <risos> Deu cartaz bento aqui. Abriu uma porta. ó oh. Não! Oh, não! <risos> <risos> <risos> <risos> Maica, não se desejar a mim. Oh, Carmelitas estava nos seus últimos... Suspiro Dizendo, você tem o dinheiro do aluguel, certo? Não, não. Porque a dona Jurandi acabou de me rebentar Mas você eu tenho dinheiro na minha bolsa Pague a dona Jurandi para que isso não volte a acontecer Vida pro resto da sua vida Mano Wilson agradece pelo dinheiro do aluguel E a Carmelitas se foi para sempre Nos deixando sozinho 16, 1, 2, 16,1,2,1 Em seu silicone esquerdo Que que acontece? É o número da conta bancária e a senha da conta dela Essa foi a única forma que o Mano Wilson pagou seu aluguel E zeramos o jogo